Em breve, nada dura para sempre. Nenhuma regeneração e nenhuma vida. Cuidado com as forças que se juntam contra você e com o mestre delas. Esse é o dia da sua morte. Ace, eu não tenho notícias do doutor faz quase quatro décadas. Três décadas é pouco para mim. Bem-vindo ao fim da sua existência.